Já, já, já, tô saindo, já. Ah, ok. Obrigado. Desculpa, eu preciso me concentrar. Na, eu fui chamado na, pra isso. Na verdade, é... Você sabe se esse aqui é o pintor? E eu mostro pra ele isso aqui. O que é isso? Tra, traz isso aqui. É, tava logo aqui. Ele, ele, eu bot... ele tira eu... da sua mão. Ah, uma foto real do Constantino Moretti. É ele mesmo? É claro, ele e sua esposa. O Ralma. O